Oi, águas cinzas, vamos ver um novo sistema para água de cozinha, água da pia da cozinha. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje aqui do lado de fora, essa daqui é uma outra casinha, é, transformei um quarto numa cozinha e ao mesmo tempo um escritório, e aí resolvi fazer um outro sistema, que está aqui atrás, né, para o tratamento da água da pia. Aqui o sistema já está pronto, já tem uns dias que está funcionando, está funcionando tudo bem e eu vou contar o passo a passo de como é que o sistema foi feito. Legal? Aproveitando o cabelinho branquinho, estou achando que eu vou deixar crescer outra vez. Né? Vai acostumando, é assim mesmo. Vamos conhecer o processo. Ô Miguel. Oi. Dá um oi aqui pro povo. Não. <risos> Esses dias aí alguém escreveu. Ah, o Miguel agora já tá olhando pra gente e já tá cumprimentando. Ah, isso mesmo. Vai deixando a timidez, né? É, deixando a timidez lá. Mas você tá virando a bunda pro, pro povo, Miguel? Vai fazer o quê, eu estou vendo trabalhando, não tem como. Então aqui nós vamos fazer uma outra história, é um outro sistema de, de tratamento, aqui na casinha eu vou transformar esse quarto numa, num escritório e cozinha, e aí nessa parede aqui eu vou colocar um encanamento para descer para a piazinha que vai ficar aqui no meio. Essa é uma caixa de passagem do, de águas pretas, o biodigestor. Está logo aqui embaixo, atrás ali daquelas é, íris. E a água da, da cozinha. Eu talvez faça um verme filtro. E daqui descer para um banhadinho. Que vai ficar ali onde o miguel tá, tá fazendo serviço. O miguel tá fazendo em meia hora, o que eu ia demorar uma semana inteira para fazer, então acho que é isso aí mesmo, é saber as competências né, de, de cada um, eu já estou ficando velho para fazer essas coisas, mas também nunca fui bom na enxada na assim não. Ok, aí eu vou contando como é que, que vai ficar isso aqui. Eu estou colocando funcional a casa número 2. Eu chamo de, de casinha. Nessa parte aqui o escritório e a cozinha. E lá dentro um quarto. Legal. Então, instalei. Eu tô instalando um novo sistema de, de tratamento, esse daqui específico para águas da, da cozinha, da pia. Fiz a instalação desse um, um tubo de meia, aqui é a saída da pia da cozinha, e ela por hora está descendo para essa cava. O tambor, Está ali para fazer a medição, eu estimo aí que para baixo de 30 litros de água eu utilizo na cozinha, é, deve ser na verdade, deve ser metade disso, coisa aí de uns 15 litros. Nós vamos saber amanhã, eu instalei esse tamborzinho aí, só para fazer a coleta de hoje para amanhã, para estimar. Já fiz as medidas dessa cava, já sei qual o volume dela. Depois posso passar para vocês aqui. Então como é que vai funcionar? A água cinza vai descer por essa tubulação, vai se esparramar pela terra. Isso tudo, essa cava vai ser recoberta. Aqui embaixo uma camada de brita, em cima dela uma camada de areia, em cima dela a terra. Isso vai estar impermeabilizado pela lona, pela lona plástica. Aqui eu não preciso me preocupar muito porque eu não tenho intenção de fazer um laguinho. Aqui vai funcionar tipo o círculo de bananeiras, só que sem as bananeiras né? e, e sem aquilo de contato direto do efluente com o solo. Então primeiro nós vamos fazer um, um pré-tratamento, esse aqui então vai ser ao contrário, ele vai chegar por cima, vai infiltrar no solo e ali vai passar pela, pela terra, vai passar pela areia e vai passar pela brita. A função da brita é dar um suporte e acumular essa água no fundo, porque dali eu vou passar uma tubulação, dá para ver o buraquinho ali na terra que já foi feito. Vou colocar uma tubulação com um dreno para eu coletar essa água e verificar como é que ela vai estar. Tá. Então essa água vai ser coletada aqui. Ó. Um dreninho vai sair de lá. Como é que vai ser esse dreninho? já está pronto aqui aqui vem um redutor de 50 milímetros para meia vou puxar uns caninhos de meia lá dentro para trazer essa água para fora isso daqui vai ficar submerso vai ficar no meio da brita por cima da brita um bidim e aí areia e por cima da areia a terra tá tudo escuro porque eu tô debaixo de uma lona de dupla face. Que é para mostrar para vocês uns problemas da, da lona. Olha, microfuros estão presentes aqui, lá fora tá sol e aqui dentro a gente consegue ver uns furinhos que veio na lona. Então, isso pode acontecer por conta de, de gravetos, de pedrinhas, na hora que você está manuseando ela. E pode ser também por conta de lona de má qualidade. E é o caso dessa aqui. Então, essa daqui é uma lona de, de segunda, já já feita a partir de de material reciclado e ela não fica perfeita isso compromete todo o sistema que você for fazer porque é que eu sei que é um defeito da lona porque aqui a gente pode perceber ó. olha só vou ver de cima embaixo olha os furinhos tudo alinhado ó, isso daqui é indicação de que o processo produtivo não foi legal que a gente vê perfeitamente uma linha mais fraca acompanhando toda a extensão da lona então novamente muito cuidado na hora de adquirir a lona porque isso pode ser o sucesso ou o fracasso do teu sistema então olha só uma das coisas que podem comprometer o sistema que você faça é a lona, que a gente já vem falando disso há um bom tempo. É, meu laguinho aqui está comprometido, agora eu estou com o nele. É, mas por conta de, de, de coisas assim de lona, de má qualidade, a gente perde todo o trabalho. Nesse caso aqui, não né, incomodou muito, né, porque é mesmo que que saia um pouco d'água e a gente vai ver a água não está vindo até em cima, não é um laguinho, é só para deixar o um úmido lugar. Ok, os próximos vídeos a gente vai entendendo como é que funciona a coisa. Legal? Então, se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos, né? Pra gente esparramar essas possibilidades por aí. Legal?